Você já viu um bloco de rua liderado só por crianças? Se você pudesse presentear a Garotada da Providência, no Rio de Janeiro, com aulas de dança, música e artesanias. E se esse presente fosse durar o ano todo, você ajudaria? Nós somos facilitadores do cortegio em Providência e hoje vamos apresentar para vocês nossa campanha de financiamento coletivo da benfeitoria. Vamos? Bora! O Cortejinho Providência é um projeto que busca construir junto às crianças do bairro um cortejo festivo Iremos utilizar de elementos de um bloco de rua para estimular o desenvolvimento de linguagens artísticas através de oficinas de musicalização, performance e confecção de estandarte e fantasias as aulas acontecerão durante o ano de 2020, aqui na Casa Amarela, no Centro Cultural do Bairro. E os resultados serão dia 12 de outubro, dia das crianças, e no pré-carnaval de 2021, um dois grandes desfiles puxados pelas crianças, descendo a providência. Nós somos um grupo de artistas associados ao Bloco Besame Mucho. Um bloco de migrantes latino-americanos que apoiou duas ações na Comunidade da Providencia em 2019, onde tivemos interação com a comunidade de Mirim, tivemos vontade de começar um projeto de cortejinho, onde as crianças tivessem uma experiência de aprendizagem artística e criativa similar ao que nós vivemos aqui no bloco. E então criamos o projeto Cortejinho Providencia. O Cortejinho Providência começa aqui e agora, com a sua contribuição. Precisamos de ajuda para comprar material e viabilizar as aulas. Acesse o site da benfeitoria e contribua conosco. Se atingirmos a meta mínima, o Cortejinho Providência vira realidade. Tanto você, colaborador, e as crianças vão receber esse presente. Caso contrário, você recebe seu dinheiro de volta. Com a sua contribuição, você dará a oportunidade dessas crianças se envolverem em várias linguagens artísticas. Ajude a gente colocar nosso bloquinho na rua.